Bem, gente, novamente, boa noite a todas e todos presentes. Boa noite aos colegas vereadores, aqui representados pelo presidente Rafael Ferraz. Boa noite às autoridades presentes, que aqui estão, representadas pelo atual prefeito municipal, Ailton Goulart. Boa noite a todas e todas que estão acompanhando também pela internet já que por conta da pandemia não foi possível muitas pessoas aqui estarem, infelizmente. Estou tomado de grande emoção por esse momento e eu vejo como fruto de um longo trabalho de mais de 20 anos na cidade. Acredito pelos diálogos que tive com quem votou em mim ou quem não votou, mas depois veio conversar, que fui eleito por alguns grandes sonhos para Caldas que eu queria compartilhar. Meus amigas e meus amigos, eu sonho com uma cidade em que reine o respeito. Em primeiro lugar, o respeito às mulheres. E aqui eu gostaria de assumir a responsabilidade de um ato triste que a nossa Câmara, infelizmente, nesse momento, é composta exclusivamente por homens. Enquanto que na última legislatura tínhamos quatro mulheres, isso precisa ser superado e eu me comprometo nesses quatro anos de contribuir para que nas eleições nós tenhamos uma postura mais presente das mulheres e peço às mulheres organizadas ou não que façam uso da tribuna tanto quanto for necessário, porque os homens nunca compreenderão quais são os anseios e o que passa a mulher em lugar, respeito às mulheres que possam andar tranquilamente nas ruas que não tenham que sofrer violência doméstica que possam ter respeitado seus direitos e a sua autonomia econômica e a sua presença na cidade que possam receber em iguais condições pelo seu trabalho respeito às mulheres e homens negras da nossa cidade de Caldas veja aqui nesse plenário, poucos de nós somos negros precisamos melhorar isso radicalmente, que sejam presentes na nossa sociedade com o devido peso que merecem, sem sofrer retaliações, sem sofrer preconceitos ou os famosos apelidos na escola, que nós possamos superar isso, Sonho com uma cidade em que nossas queridas e queridos indígenas sejam tratados com dignidade e tenham a sua terra consolidada, eu com uma cidade em que as pessoas não sofram violência por sua escolha sexual. Que possam ser respeitados na sua diversidade, pois o amor é um só. E não somos nós que devemos julgar, mas sim Deus. E também respeito as várias religiões. Que cada uma e cada um possa professar a sua relação com Deus da maneira que melhor lhe aprovê porque mais do que a religião, o que interessa é a nossa postura enquanto seres humanos, na nossa relação fraterna com nossas irmãs e nossos irmãos e com a nossa mãe natureza. Esse é o meu primeiro sonho, respeito. Meu primeiro sonho é que uma cidade que cuide do nosso patrimônio natural, que pense nas crianças, que pense no futuro, que entenda que a nós não foi facultado o direito de destruir o que Deus nos deu. Água limpa e pura, comida saudável. Estarei firme aqui ao longo desses quatro anos em defesa da saudosa e maravilhosa Pedra Branca, nosso grande patrimônio, Pedra do Coração, a Serra da Pedra Branca e todas as nossas águas e todos os nossos cultivos. Esse é meu segundo sonho. Terceiro sonho, que a nossa juventude seja cuidada nessa cidade, nós possamos lutar para haver atividades para as crianças e mais que isso, atividades para jovens, adolescentes, tanto de formação para ter mais oportunidade de trabalho e renda, que é tão necessário para a nossa juventude não ir embora de Caldas, mas também para que possam ter espaço para lazer, para cultura, para ocupar sua cabeça e não passar por situações difíceis como a questão das drogas. Sonho com a cidade... Desenvolvida e vou lutar por isso nesses quatro anos. Pelo desenvolvimento da nossa cidade, um desenvolvimento a partir de setores econômicos que são parte da nossa história. O turismo, em especial, o turismo que respeita a nossa história, a nossa tradição, a nossa cultura. O artesanato, nosso querido artesanato de caldas, em especial o de palha. A nossa agricultura precisa ser respeitada, a nossa zona rural precisa ser respeitada, a zona rural sem caminho não dá, que possa ter estradas em condições, e manutenção, e nossas agricultoras e agricultores que sustentam a cidade, não só aqui como fora, possam ser respeitados. A nossa economia local, nosso comércio local, nossa indústria local, que possa ser fortalecida e possa gerar novos postos de trabalho e de renda. E, obviamente, eu quero um desenvolvimento com saúde pública e gratuita através do SUS e educação pública e gratuita de qualidade para a nossa população. Sonho com uma cauda comunitária em que, ao invés de nós resolvermos as nossas diferenças falando pelas costas, nós possamos resolver as diferenças de frente, frente a frente, conversando, dialogando, porque, Sempre teremos diferenças e sempre teremos divergências, mas o respeito à opinião e à democracia deve prevalecer. E eu me comprometo com esse sentido de comunidade, que nós possamos ser mais tolerantes com a diferença entre nós e que nós tenhamos mais mutirões, mais troca dia, mais pamonhada, mais festas comunitárias na nossa cidade. Eu tenho também um sonho com a coisa pública, que não haja confusão entre público e privado. Eu me surpreendi, chegando aqui, tinha uma cartinha para mim como vereador, de uma empresa. Isso não vai acontecer, não pode acontecer. Tem que vir através de ofício, solicitando boa sorte para os vereadores. Não se pode confundir a coisa pública com a coisa privada. Eu não queria ter recebido essa cartinha escondidinha ali, enquanto vereador. Não podemos confundir a coisa pública com a coisa privada. O município é de todas e todos nós, não é uma empresa, é um empreendimento coletivo de mais de 200 anos que nós temos que zelar e cuidar como sendo de todos e todos nós. O respeito à coisa pública é muito sério. Eu queria dizer que o mandato que aqui vos fala não é um mandato individual. Aqui não fala apenas Daniel. Esse nosso mandato... É um mandato coletivo, é um mandato em movimento. Convido a todas e todas que queiram vir participar. Temos núcleos nos bairros e distritos e temos temas que nós estamos lidando no mandato coletivamente e nunca falaremos no indivíduo. Daniel, concluiu presente? Vou para a conclusão. Gostaria de agradecer imensamente a minha família, que aqui esteve representada pela minha mãe, minha companheira, ela e, minha, e nossos filhos. Aos partidos que nos deram apoio e sustentação, o PT, o PDT, no processo de eleições. Aos maravilhosos candidatos nessa linda campanha que fizemos, em que tudo foi declarado, cada prego, cada centavo, de maneira íntegra e justa. Regis, Lucinha, Genoveva, Gonzalez, que aqui estão presentes, e os demais candidatos, Luchy, Lucas, Arlene, Claudinei, Valquíria, Badu e Cunha, candidatos a vereadores. Agradeço aos deputados que nos dão apoio, que estão junto com a gente. A Deus, a Mãe Terra, Patiamama, e ao povo de Caldas. Desejo sucesso a Eita Azael. Contem comigo. Vamos trabalhar juntos. Desejo sucesso aos demais vereadores. Eu acho que a gente vai formar um bom time para as reuniões que a gente teve até agora. Gostaria de saudar os funcionários e funcionárias da casa, com as quais trabalharemos juntos. Grande abraço. Parabéns pela realização do evento. Eu sei que foi difícil. Saúdo a minha equipe, que vai estar me acompanhando, o Bruno, assessor jurídico, e a Nicole, que não pode estar aqui, senhor de comunicação, e para terminar, eu uso uma frase do José de Rezende, faria ouvir, o Zequim Alvim, que dá nome a é esse plenário. Ele dizia, servir a caudas sem se servir, que esse seja o nosso lema durante essa legislatura. Muito obrigado a todas e todos.